Olá, sou Maurício Mococa, estou fazendo um filminho aqui para vocês de Uma mística 753 trabalhando, fazendo uma subinha aqui nas terras em Minas Gerais mostrar para o pessoal aí como é que a maquininha velha trabalha A maquininha é velha mas ela faz um bom serviço E não é uma máquina cara então aqui na fazenda ela é muito útil aqui para fazer muito serviço. Abrir alguma estrada, algumas coisas. Então nós usa muito ela aqui. Ela está fazendo uma surdinha aqui para cima do barracão. Também mostrar para vocês, também é uma paisagem aqui das montanhas. Então aqui é um lugar muito bonito. É então umas montanhas, muita montanha por perto. Aqui por perto e também tem um rio bom que passa aqui na divisa, é um lugar muito bonito. A maquininha, a maquininha vai só trabalhando, vai só arrancando ferro. Ela já está com, com duas horas que está mexendo nessa surdinha. Uma excelente máquina pedi o um pessoal também do Youtube aí, que se dá dá um like aí pra mim, se inscreva aí no meu canal dá uma força aí, pessoal que eu puder também eu vou me inscrever, já também não vai pessoal mandar um alô lá pra Andréia, pedra preciosa, gosto muito do canal dela todos os filmes, todos que ela tá lançando todos tô vendo e eu também tenho meus vídeos também que tá aí também, né eu também gosto de dar uma garimpadinha no fim de semana Procurar alguma coisinha, uma pedrinha outra Pra mim é uma diversão todo fim de semana sair procurando alguma coisinha Uma hora eu tô aqui para o sítio, outra hora eu tô, tô aí no rio Eu tem um rio aqui pertinho da, daqui da, do sítio Não dá nem um quilômetro daqui no rio Também é um rio muito bom de minério também, tem bastante coisa eu tenho sempre feito uma, um filme também postado aí no outubro E essa maquininha, essa 753 aqui é uma maquininha Hoje ela não é cara, é uma maquininha barata E ela tem uma serventia muito boa, é motor Mercedes Não tem nada complicado nela qualquer coisinha que se quebrar, se arruma rápido, sem festa é uma maquininha para quem tem aí um sítio, fazenda, aí é uma maquininha boa pro cara ter nós já abrimos uma estrada lá em cima também, lá para cima daqueles coqueiros lá Pegamos lá embaixo também, abriu até chegar lá em cima uma ótima máquina. Mais uma vez lembrar os amigos aí que se inscrevam aí no meu canal, dá um like aí para me dar uma melhorada no meu vídeo. Eu quero estar sempre fazendo um vídeo aí novo, colocando um vídeo novo. Nesse dia mesmo, o último vídeo meu foi sobre o mióbio e eu tenho outro também para fazer mais um, também sobre um outro meteorito também que eu encontrei. Também quero mostrar para o pessoal também, fazer um filme legal também do Porto de Areia, onde eu lá nós tira areia e areia grossa. Tem muito cascais bonito, tem muita pedra boa. Então aqui essa região que nós estamos é uma região muito boa de minério. Aí está entre a divisa do estado de São Paulo com Minas. É uma região excelente, boa. gravar a máquina aqui um pouco, a nós dela trabalhar um pouco amigos aí que não se esqueça de dar um like aí no meu canal ajuda eu aí se amigos que puder dar um like aí deixa um joinha aí pra nós e os meus amigos aí também que vão inscrever no canal mesmo, vai dar um like também e compartilhar com o pessoal também são mais um obrigado meu e até um próximo vídeo agora que a semana que vem eu vou fazer um outro vídeo novo e mais muito obrigado